Vamos falar de conserto de sapato? De repente você está pensando assim, pô, mas não tem mais o nosso sapateiro. Tem sim, é uma raridade já. Nós estamos aqui no bairro Restinga, bem de frente à escola Gustavo Friderich. Nós estamos aí há 42 anos consertando os calçados do povo. Pelo que você pode ver aí, que tem bastante calçado encalhado aí, né? O povo manda arrumar e às vezes não vem buscar de volta. Mas estamos aí ainda, graças a Deus, estamos ainda com saúde relativa, né, com 76 anos. O senhor está aposentado normal na sua profissão, mas não pensa em se aposentar por enquanto nesse trabalho digno. De fato, a gente continua ainda disposto a trabalhar, toda manhã quando eu levanto eu faço a minha oração, que Deus dê de força, dê sabedoria, que a gente consiga ainda trabalhar e sabe lá até quando, só Deus sabe. Né? Existe um, um, um sapato mais complicado para arrumar, existe o mais fácil, é tudo igual. O que o senhor pode contar para nós nessa experiência de 60 anos? O que mais incomoda e que é mais difícil de consertar é o tal do tênis. E o que mais tem. Então a gente faz o possível. Usa cola adequada e tal... E faz o melhor que que a gente consegue. A qualidade dos sapatos melhorou desde aquela época, senhor, quando o senhor iniciou. Piorou, como é que o senhor descreve? Ah, muito pior hoje em dia o sapato. É, as condições, é, qualquer coisa, qualquer umidade já está descolando. E na, na, na época que eu comecei a consertar, era muito melhor. Mas o que nos chama a atenção é o seguinte: o senhor trabalha com a sua esposa. Então, estão ali no dia a dia, faz, estão fazem a refeição junto. Qual é o segredo e agora que orientação o senhor dá para essas pessoas quanto a trabalhar junto com a esposa e ter esse tempo e se dar bem? Graças a Deus, nós somos casados já 54 anos, 54 anos. E sempre cedemos bem. Às vezes acontece um Alguma coisa entre o casal e tal, mas estamos sempre trabalhando junto. Um precisa do outro. E ela lida com as bolsas e outras costuras, e eu só no sapato. E aqui é uma profissão difícil, mas é gostosa. Eu trabalho, O eu que eu faço também gosto. Não digo, ah, eu tô com raiva disso aqui, não, não. Vamos fazendo e vamos gostando e trabalhando junto. As mulheres são mais exigentes? Depende. Tem mulheres exigentes, mas também tem homens exigentes. Depende muito. As mulheres são mais exigentes, mas aparecem homens bem exigentes. O seu Dorival Geisler é exigente? É, é também exigente. que tem que fazer o melhor, né? O melhor que a gente pode fazer, tem que fazer. Gosto do, do, do que faço e faça como se fosse para mim. Eu gosto de atender bem os fregueses. Nem sempre você se pode fazer ao contento das pessoas, mas faça o melhor.